E aí, família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem. Espero que você esteja bem, mano. Muito obrigado pelo feedback. Tô curtindo muito essa, esse pessoal caloroso, tá ligado? Que tá colando aqui no canal. Tá deixando mensagem, tá, mano? Ó, não tem nem o que falar. Dessa vez, mano, vou jogar uma Mangaus. É, acho que é assim que se. Acho que é assim que se fala, né? Mangaus, a Mangaus. Sei lá, mano. Vamos jogar um Mangão hoje, tá ligado? E é isso aí, vai. Espero que você goste. Comenta aí, beleza? Fica atento no meu Instagram, mano. Porque é lá onde eu tô soltando as paradinhas, onde eu tô falando, mano. Essa é a sala, fica atento, beleza? Tamo junto. Lá eu passo o meu Discord lá, fica, mano. Lá vai ser show. Lá a gente se tromba, beleza? Já sabe, mano. Deixa o like, compartilha. Bora 4 mil, Conto com você, beleza? Compartilha com amigo. 4K, Zica tô ligado. Tamo junto, beleza? Bora jogar tentar, tentar a achar a três aleatórios. É isso, entendeu? A gente tá acusando. É, eles, todo só vai, mundo. só vai. Por mais que a gente seja um impostor, só vai falando que foi eles, mano. Vou, ó, ai, caralho. Ai, droga, mano. Eu apertei pra ir sem querer, velho. Eu tava mexendo no chat. E, ó, que droga, velho. Ah, não, mano. Relaxa, quem é o impostor? Vai, vamos, vamos quicar logo, rápido. Quem é o impostor? Não sei, agora nessas horas vai ficar difícil, creio. Vai, véi, se acusa aí, cara. Ah, nessas horas vai ser complicado, Deus, hein, bicho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Bora sair pra nós gente lá. É, nessas horas aqui vai ficar difícil, hein, creio. Cara, não tem nada. Ai, Meu Deus do céu. Ai, Que agoniante, bicho. Morri, morri, morri, morri. Eu acho que eu vou morrer. Deixa eu eu morri. Não, não pode não falar. Pode não. falar assim, tá? Se você. Ô Jean, você morrer, você fica quietinho. É, não Beleza? pode falar. Morri, morri. É exatamente, o moço não fala, só se fazer uma conjuração. De, de tá amarrado, matar. tá amarrado, né? Tu vai conjurar, rapaz? Tá doido? É? <risos> Só se tu virou sarapatel Cara, não pode ficar falando assim Ô, Deus, é aqui? eu tô desconfiando a ah, é pessoa, é... velho Ó, eu vou falar uma coisa sem querer, ah, cocô, é... sem querer o cocô não sai, hein Sem querer o cocô não sai, hein, rapaz <risos> Estão me seguindo aqui, hein? o negócio? Oh, eu tô aprendendo o jogo Eu também. só joguei umas, eu algumas tô, partidas tô, só eu nesse, tô, nesse eu jogo. Vocês já ouviram aquela, aquela música lá de... Judas Piglet? Judas Piglet? Judas Piglet? Pega o cocô, pega é mas cocô e me bem. Caraca, tem um cantor aqui. Quem é o cantor? Quem canta essa música é Tirulipo. Esse é o Tirulipo do jogo. É claro se já estiver gravando, não pode falar esse nome aqui, não, viu? Eu? Você tá gravando? Não pode falar o nome dessa doença aqui, não. Facebook é. tá boicota os canal. Ainda bem que eu não mexo com o Facebook, né, velho? O YouTube. Okay. Okay. Ah, tem a Você tem a mão leve? sabia, mano. Eu não o pô. Ih, alguém morreu aí, ó. Troca <risos> o nome. Não, o cliente me ligando. Ah, tá. <risos> eu falei pra ele que eu tô sem net aqui, o bicho me ligou no atos, velho. De filho da mãe, velho. Tem não é monetizado ainda, Tem não, o bom aqui é que se eu, se, eu, se eu for monetizado depois eu perco os vídeos. Melhor ainda. É, É. também. Quem é do vermelho na rodada passada? Não sei. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh my God! Oh my God! Meu, onde que tá Meu aqui, onde que Deus, tá Deus do céu! Oh my, god. Oh, oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bicho mentiroso, <risos> <risos> mano! Bicho mentiroso, mano! Catei <risos> cagando! Mano, mano, confia! Ó. Pode confiar, eu mano Pode confiar, velho oh, oh. Eu tava desconfiando, ele fez fake Mano, fake. mano, na fake. moral Ele na... fez que fake Que? Vou... Ele fez test, eu acho invega, invega. Mano, eu catei cagando, invega, invega. bicho invega, invega, invega. Invega, invega. Catei cagando Só Mano, se não foi Se não foi muita cagada ah. Ah, ah, Não, é? Ah. Meu Deus, meu Deus! Tá Acusou que... o cara errado, velho! Meu Deus! Caraca! Mano, que. Mano, como assim, velho? Eu vou estar no C. Não, mano, na moral, velho. Mano, mano, na moral. Na moral, velho. Como assim, velho? <risos> <risos> <risos> <risos> velho velho mano aí calma aí gente o bagulho aqui é louco dá licença que o, o, o God's Homes, God's Homes está online nossa. <risos> ah, não velho <véio>. nossa <risos> mano como assim na minha frente, velho Ah, não, não, não, não Não, não, não, não, não, não não. Eu tava procurando o um botão, velho Eu tava procurando o um botão, velho Que sacana, mano Sacana, não, isso foi sacanagem Quem matou quem? Certeza, bicho Não, agora é certeza, mano Não, agora é certeza tem a que acusar, tem que acusar, pô. Quem, quem? E, é, mano, é o branco, viado. É o branco. Esse Bate é nesse, branco. safado. Mete a mão. Eu tô confiando. Eu tô desconfiando. Eu tava bugado. Ah, ele bugou e entrou no túnel, tá ligado? Tipo, ah, para, mano. O <risos> oh, pior é que ele... Mano, ele cagou na frente de todo mundo, velho. Ele apertou o botão sem querer, mano. Putz, que cagada. Ele ter matar, um. ele ter pra matar só que ele apertou Será? Eu acho que é... Ah lá, mano, eu... falando, velho Caraca, mano, ele me matou na frente dos caras, os caras não viram quem foi Mano, ô, oh, não, na moral, eu entrei na sala, viado, eu entrei na sala E tinha o amarelo do lado do corpo, mano, foi tipo, não tinha ninguém Mas como que eu o amarelo... Como o, vermelho. Que... o vermelho era eu, pô o... o Branco te matou porque você chegou bem na hora das câmeras, não acho que ele ia me matar. Cara, o e Dan não, e é ele tava parado. Sacano, ele véio. tava parado. E eu falei assim, mano, eu vou. Eu vou ficar do lado desse cara, porque o moleque tá me seguindo, pensando que era o, o Luiz, mano. Só que não era o Luiz, <risos> velho. E eu tava perto do Dan, mano. O Dan foi muito sacano. Ele me matou na frente de dois, parece. E mesmo assim, não viram, mano. Caraca. Não viado, mas foi sério, eu tinha apertado fazia tempo pra entrar dentro do bagulho pois não tá rendendo, aí na hora que entrou os cara chegou Rapaz aí, Deus. Tá Deus, pô, você tá uma perdidão lá, velho. você deu um monte lá, Foi Pô, eu tava querendo pegar alguém de vacilo, viado, eu matei logo o doi, mostrando. Eu <risos> pegar alguém de vacilo, pegou vacilando. Você pegou eu, eu tinha pensado, fazia tanto tempo pra entrar dentro do negócio, viado. Aí Pô, oh, eu dano assim, não eu... entendi, porque ele foi pro lado, foi pro outro, quebrou o Ronaldinho e caiu no buraco. Eu falei, caraca, <risos> que miséria é essa, pô, oh, na moral, eu falei, caraca. O bichão quer saber? Vou me jogar, mano. <risos> Vou me jogar, se dane. Opa, opa. vejo, vejo. É pra acusar os, os aleatórios? Eita, é verdade, cara. Não sei, vai fazer como vocês aí. Tá todo mundo em silêncio, tá? Eu chego, Eita, errei eu chego, a missão. Quem são os aleatórios? Oxi, Aí, Deixa boa. Que eu faço. <risos> Confia em mim. Mas relaxa. Vai Mas relaxa. Vai, quem? Quem é os aleatórios? De... O não, laranja, tá com é laranja O naranja aleatório. Nós. O tio não, pô. O tio tá com nós. Laranja, o, o... o roxo aí, também ela... é aleatório? Mandei, mandei. Como que faz pra entrar no cano igual o branco fez? Volta no branco. <risos> o branco não? Ah, no branco não? É... Que cano? Que <risos> Foi Não, mentira! Era o branco? Se, se não, peraí. aí ele. Nossa, mano. Eu o cara certo. Não, pior é que era pra ser uma zoeira. Não sei o que fazer. Mano, ah não, cara. Pô, tu pega pesado, velho. O cara não é matou ninguém. Bota dois impostor, viado, com um só assim. é, dois. Dois brancos expo... brancos. Ah, sangu... em mim. dois. Põe dois impostores. Ah, vocês são sanguíneos. são sanguinários, velho. Puta merda, é velho. Brancos. Que é cano. Eu no cano e. Calma aí, quem é que vai ser agora? Eu vou vou, o que tá aqui. Não, o branco, branco é eu. Não venha não com esse negócio de ter de branco, não. Senão eu digo quem é o impostor. Eu vou, eu vou apertar aqui, vai. <risos> Se não vou... digo quem é impostor, ele pastor eu mesmo. Nossa moço, mas Nossa, já que esse que é que bicho que... é bravo mesmo. Ah, nem terminei minha task. Calma, quem eu vou acusar? Eu acho que é o laranja, <risos> eu acho que é o laranja, eu acho que é o laranja, é o laranja. Rapaz, não tem ninguém pra acusar, porque eu não vi ninguém. Confia, confia. É o laranja, é o laranja. É o laranja. Eu sou novo aqui, uhum. me ajuda. É o laranja, é o laranja, galera. Bota no laranja. ai! <risos> tá Caraca, saiu, aí, o tom, tamo tá tá tá movendo sim. Ele já saiu também, laranja Pô, vocês são verde escuro Eu não laranja É o verde claro É o cralo? Eu sou o craro Ah, saíram, velho Vocês são muito cara de, de pau, velho Calma, calma, Bota no azul, que é verde bota no, vou, botar, vou botar no verde Bota no azul, que é verde Vota no Davi Muita é, é. demora, da miséria Eu ter colocado 5 tá segundos busca, botar. certeza que os caras votaram no azul Não, eu, eu votei no verde eu votei, eu votei em fanbaby Que ele não tá falando nada Não tá acusando ninguém Fanbaby Ele já tá aqui mocota já, né? Ele já tá mocota, é. mano Quietinho Ó verde escuro, hein? escuro Ah, é o Davi Muito não era impostor, claro. mano ah. Bom, então é isso, mano Primeira. Jogando a Mangals. Mano, é isso. Mano, o pessoal é muito cara de pau. Não, mano, é sério. É isso. Daí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É, mano, é doideira, né? Doideira. Tá acusando o outro, você não foi. E aí? E agora? E eles confundem, você se confunde. Porque você fala, mano. E agora, velho? Eu tenho certeza que eu vi esse cara aqui, mas do nada ele sumiu. Aí era outro, porque o jogo bugou. Olha só que bagulho louco, mano. Que bagulho louco. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima aí. Valeu. Deixa o like. Compartilha com o amiguinho. Ó, bora. 4, hein? 4k. Tamo junto, família. Valeu. Tchau, tchau.